poderosa oração dos salmos 91 salmos 121 e salmos 4 começa o desejando que deus abençoe abundantemente a sua vida e toda a sua família inclui nos comentários nome de pessoas querida para que oremos por você e por elas Deixe o seu like inscreva-se em nosso canal e compartilhe